Primeiro, tropa, eu queria saber com vocês o que vocês estão achando de eu reagindo a esses vídeos que viralizam no Twitter. Todos os dias tem uma porrada deles e eu acho que tem um monte de motivos aqui para vocês rirem junto comigo, certo? Então a gente vai começar com a Tabata do Varal tomando aquela invertida, né? Parece que ela estava falando aqui do Nicolas, que tem que ser preso, que é criminoso... Veja o que que aconteceu aqui comigo. E no meu entendimento ele tá infringindo a lei que define o que é capacitismo. Agora não é a Tabata que vai julgar, graças a Deus, isso aqui não é uma ditadura. Eu vi um crime de racismo, de homofobia, de capacitismo. Eu no meu CPF vou acionar o judiciário. Ui! Eu realmente acho que um crime foi cometido. Tabata, eu vi que... Essa daí é a filhote do Lima. Aquele que roubou bilhões de americanas e ninguém fala sobre um A. Por que será, né? revoltada com o Nicolas. Ele cometeu um crime, um crime. Entido. Eu vi que essa coisa do crime te pega muito, né? Porque você falou agora que ele cometeu um crime e tudo mais. E que Você ia assinar como pessoa física. Como foi declarar voto no segundo turno a um criminoso? Porque o... Oh! <risos> o Lula tem um histórico gigantesco de crimes. Então, eu acho que fica um pouco contraditório. Eu queria que você explicasse como é que foi tomar essa decisão de apoiar um criminoso. A cara dela, a cara dela, agora cara dela, a cara, a cara desse graça. Vish, vish, vish, não, não tem o que falar, não tem o que falar, não tem, acabou. Não, não, o Lula é o um santo, é o um homem santo do Brasil. Ah, tá do varal, pelo amor de Deus, né? E aí vamos a outra aqui, né? Olha como tá as coisas da Rede Goblins, olha como que tá a ginástica mental desses jornalistas. Solta aí, produção. O Brasil tem um problema muito sério, recorrente dos últimos anos, de crescer pouco. A gente teve, sim, uma recessão muito séria. Ah, desculpa, mas com o Bolsonaro a gente estava crescendo mais do que qualquer outro país nesse mundo? Nesse mundo, não vem com mentira não, não me vem com mentira não, nesses últimos anos, ah, pelo amor de Deus, não onde tiraram essa mulher? A gente teve sim uma recessão muito séria, a pandemia também foi ruim no ano passado. Ah, agora eles lembram que a pandemia foi ruim, achei que era tudo culpa do Bolsonaro, não é mesmo? Agora que o Dilma tá lá, a pandemia é terrível. Muito estímulo na economia, muito dinheiro sendo colocado na economia porque o governo Bolsonaro apostava nisso como forma de reeleger. Ai, meu Deus do céu, mais uma mentira, o governo estava em superávit. O Brasil cresceu, a bolsa subiu, o imposto baixou. Só que não, eles tentam agir. Não, Bolsonaro diminuiu os impostos que ele esperava vencer. Oh, really, eu achei que ele estava aumentando os impostos que ele esperava vencer, retardada. É o ex-presidente não deu certo. Isso estimulou a inflação, levou também a juros mais altos. E agora a gente está, de certa maneira, pagando essa conta. Por isso que há uma contração. Ah, então é culpa do Bolsonaro, que diminuiu os impostos e agora a gente está pagando a conta da inflação. Ai, sim, que ginástica, cara. Quanto que essa mulher ganha para falar isso, hein, mano? Então, ...também, porque tem menos dinheiro disponível. Ano passado se antecipou recursos para aposentados, pensionistas, se pagou... É, recursos é, que continuam, mas mais recursos para a população, por exemplo. Ela não fala nada objetivamente, é assim, não, é, é isso, é seu script, me mandaram falar isso, pelo amor de Deus. Do Bolsa Família, então, Nilson, a gente está vivendo um ajuste, uma... Ah, um ajuste, um ajuste, culpa, é toda do Bolsonaro, que a picanha não vai ficar mais barata, né, é uma cara de pau sem precedentes eles mentem que nem sentem certo porque ela é, classe, ela é da classe dos pobres ela é trabalhadora né uhum, uhum. vamos virar aqui a página parece que tem uma turma aí declarando guerra ao agronegócio pode ir Arnaldo solta aí as embaixo Perceba esses lutadores que estão no campo garantindo alimentação saudável Opa, ele tá falando da MST aqui. Okay. E são estes e estas que vão ocupar o agronegócio. Opa, vão ocupar o agronegócio. Legal, hein? Será que isso vai ser bom para os nossos investimentos? Que vão destruir esse inimigo do povo. Eu não posso vir aqui, passar ontem e hoje e ouvir algumas teses que têm que ser combatidas. O agronegócio é sim o nosso inimigo. O agronegócio é nosso inimigo. Oh, caralho, ei, nossa, eu não podia imaginar isso, os plantadores de banana são nossos inimigos, cara Poxa, achei que eram os corruptos em Brasília, mas aparentemente é o agronegócio é inimigo do povo brasileiro, e não é inimigo só porque é um modelo que destrói Mas é uma lógica de dominação do campo e também de dominação da economia brasileira Então o é agronegócio um não é... Lembrando que o Lula já tinha declarado que o agronegócio era inimigo né, no dia 8 de janeiro. só um agregado econômico-técnico-financeiro, como foi dito aqui. O agronegócio é um projeto de poder. E não é só ruralista. Ruralista existe porque existe agronegócio. E é o agronegócio porque existe ruralista, é dialético, não é mecânico. A soja é sim o nosso inimigo porque ela Ah, é a soja. Puxa. Soja rouba meu dinheiro todos os dias com impostos, não é mesmo? A maldita soja. Portadora das relações sociais desse modelo. Isso que eles entendido são as relações sociais. Será que esse, cobra, esse cara cobra um ou dois milhões para que sua fazenda não seja invadida, hein? Esses caras estão criando um exército de vagabundos para ameaçar o agronegócio. Só isso que eles querem, gente, é dinheiro. Ah, esse, esses caras que vivem dizendo que é pelo povo, é pelo bolso deles. Milhões que estão atrás desse modelo. É isso que nós combatemos, porque nós queremos um campo com gente, com comunidade, com cultura, com sementes criolas, com produção de alimentos saudáveis. Ah tá, porque a soja não é nada saudável, não é mesmo? E aí vamos para outro lugar aqui, onde a esquerda já tem completo controle, né? Já começa... O que vocês acham que é isso, hein? Pela imagem vocês diriam que isso daqui é o quê? Tá? É, opção A, né? um lugar do governo. Opção B, uma empresa. Opção C, uma faculdade. Né? Olha o nível que chegou a coisa, cara. Tá podre, o Brasil tá todo podre. Vamos lá, mano. Só temos. A sala da reitoria fica aqui. Será que eu posso mostrar isso no YouTube? <risos> Prédio da reitoria. Com o dinheiro do contribuinte. Dinheiro público, os alunos têm que estar estudando, estão militando, pichando e vandalizando o patrimônio público. Pique de presídio. Realmente parece um presídio aqui. Isso. Realmente, idêntico. Não, acho que presídio não pode pichar, né? Tá, meio... tá pior que o presídio. Dentro do prédio da reitoria, dá uma olhada aqui. Fora Bolsonaro. Os alunos de direita, eles são sufocados, eles não podem falar nada porque o próprio prédio da reitoria tá escrito fora Bolsonaro. Que absurdo. Consegue falar com alguém aqui que responda sobre essa situação da FRJ? Vamos lá. Por favor, compartilhe ao máximo esse vídeo. Precisamos mostrar esses absurdos para todo mundo. Tô mostrando, pai. Atesivo do Lula na recepção da universidade. <risos> ah, será? Se eu falar com o Viemos aqui no gabinete do Reitor a gente gostaria de falar com o Reitor. Reitor não fica nem na faculdade, gente. Como representante da a universidade? Porque a gente não tem como que falar gostar. com outras pessoas que não representam a universidade. Será que tem como a gente falar com ele? Agora ele vai ter uma reunião. Uhum. É. Perguntando agora, esse vídeo que vocês vão fazer, seria aqui por dentro? Vai poder atender? Não, hoje não vai ter reunião. O Reitor falou que está bem reunião não, não vou atender não, não, quis falar com a gente é triste que esse é o tratamento da reitoria que é pago com dinheiro público para com contribuinte que vem tão somente questionar porque. ai, ai, fodeu, cara o Brasil já era, já acabou não sobrou mais nada e vamos... Por último aqui, a CPI já está causando dos atos antidemocráticos. Eu, eu quero aqui dizer que é a primeira vez que eu vejo, tá? Então, assim, eu não tenho nenhuma ligação com o senhor, é a primeira vez que eu vejo. E é importante dizer, pelo menos, o que eu estou vendo aqui do currículo do senhor e, da, e, da, e do que eu estou vendo aqui do senhor, o, senhor, o que o senhor se propôs a fazer... Quando o senhor estava no comando, o senhor fez bem feito. Sim, senhora. Então, em 30 anos. Em 30 anos. Então, aqui nós estamos falando de um, de um homem que prestou okay. serviço para a segurança do Distrito Federal com Legal. excelência. Parabéns. E o senhor está dizendo, o senhor não teria motivo nenhum para nos preso. falar... Que o senhor está preso. E aí, por que, que o senhor está preso? O cara está preso? Como assim? Minha, minha, minha defesa até hoje não teve acesso aos autos. Eu não sei exatamente nem de que eu estou que sendo acusado. Pois é. Olha só, é uma outra violação de direitos aqui. Nós defendemos o Estado de Direito. E nós estamos aqui falando de um comandante que tem uma história de 30 anos. Aqui eu não sou advogada de ninguém, não, presidente. Mas eu sou advogada do Estado de Direito. E nós estamos aqui é, falando de um comandante que tem uma, uma contribuição para a segurança do Distrito Federal e cabe todos nós, brasileiros, e nós, deputados, defendermos. Tá? E não tem acesso porque claro. ele estava independente das férias dele ou não, ele estava em período de, como que chama, dispensa? Dispensa. E ele está preso. What? Ele está preso. As inversões de valores aqui no, distrito, no Brasil estão mudando radicalmente. Desculpa, eu tenho meu tempo e eu posso falar o que eu, o que eu penso. Nós temos aqui um ex-presidiário na, na, na presidência. E nós temos uma pessoa que vem salvando vidas aqui no Distrito Federal preso. Absurdo completo, gente. Acabou, o Brasil acabou. Vocês me desculpem. Nós precisamos se encarar como função aqui de deputado distrital que nos representa o que, que nós estamos defendendo. É, tropa. Quero saber a opinião de vocês aí, se gostam desse tipo de vídeo, né? mostrando os absurdos do nosso coesil. Participe da nossa oitava rifa e até a próxima. Tchau, tchau.